João Ricardo Mazueiro e eu sou professor da Escola de Engenharia da URCS. Eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso curso de Engenharia Civil, a especialidade com talvez mais amplo campo de atuação dentre todas as engenharias. A Engenharia Civil é a responsável por tornar possível a infraestrutura física na qual as demais atividades humanas acontecem. O planejamento, o projeto, a execução, a manutenção e o reparo de prédios, de estradas, ruas e avenidas, de viadutos e pontes, de barragens e estruturas de contenção, de redes de esgoto e de abastecimento de água, de sistemas de tratamento de água e esgoto, fazem parte das múltiplas atribuições profissionais da engenharia civil. Nosso curso reflete essa multiplicidade de conhecimentos e expertises, assim como a base conceitual para abordar todos esses temas matemática, física, química, informática, desenho, entre outras. Apesar da multiplicidade e complexidade dos temas, ou talvez justamente por causa delas, o curso de Engenharia Civil é absolutamente fascinante e cativante. Digo isso porque eu sou engenheiro civil, egresso deste curso e dessa escola de engenharia. Venham saber mais! Do quinto semestre na né, graduação em engenharia civil pela URCS. Quando eu me inscrevi para o curso eu tinha uma noção muito pequena do que o engenheiro civil fazia. Eu achava que eles só construíam prédios e casas e etc. Mas depois que eu entrei para a universidade eu vi que realmente é uma coisa muito maior. Existem várias áreas de atuação da engenharia civil, e uma coisa muito interessante é que a URGS nos proporciona muitas experiências com isso, através de bolsas de iniciação científica e etc. Eu, mesmo estando agora no, na metade do curso, já tive muita, uh, muitas oportunidades de atuar em algumas pesquisas dessas áreas e agora eu tenho certeza que eu escolhi certo a minha futura carreira. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Juliano, eu tenho 20 anos e estou na IGCIV há um ano e meio, desde o meu segundo semestre no curso de Engenharia Civil. Uh, posso dizer que é a melhor oportunidade que vocês vão ter de aprender sobre o mercado de engenharia na prática, desde a realização de projetos, até como administrar uma empresa e a como vender os projetos também. Uh, além disso, é uma ótima oportunidade de, desde cedo, uh, já ter contato com o curso de Arquitetura, já que a gente uh, é uma empresa de Arquitetura e Engenharia Civil. Então esse contato que a gente não tem em nenhuma cadeira durante a faculdade é um dos diferenciais que a gente tem aqui na IGCIV desde cedo, certo? Oi pessoal, meu nome é Helena, faço parte da IGCIV desde o mês de 2020 e vim falar para vocês que essa jornada dentro da EJ me fez crescer muito como profissional e como pessoa e acredito que se vocês deram uma oportunidadezinha para dar conhecendo a EJ e o trabalho que ela faz vocês com certeza vão gostar, vão se identificar e também eu posso dizer com propriedade que fiz muitos amigos que eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da minha vida. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, tenho 22 anos, estou no terceiro semestre de Engenharia Civil, e é o meu primeiro semestre aqui na IGC. Logo de cara eu já quero deixar o convite para aqueles que estão pensando em prestar o vestibular seja para Engenharia ou para Arquitetura, assim que passarem, participarem do nosso processo seletivo, porque de longe vai ser a melhor oportunidade que vocês vão ter de se inserirem na área seja em engenharia ou arquitetura, mas principalmente na prática, né, terem contato com o que vocês vão trabalhar no futuro e principalmente se desenvolver em diversas áreas que a IGCiv nos proporciona, né, seja ela com a realização de projetos, na comercialização de projetos, a administração, enfim, todas as etapas que a gente pode trabalhar no futuro. formada em engenharia civil pela URGS desde 2017 então, estou aí há três anos e meio no mercado de trabalho. Já tive duas experiências profissionais. Uh, trabalhei na área da construção civil com execução de obras de infraestrutura e atualmente trabalho com projetos de segurança contra incêndio. Só tenho a agradecer pela formação que eu tive, pela oportunidade de estudar nessa Universidade de Excelência. Uh, o curso de Engenharia Civil uh, ele é bastante amplo, a uh, uma área de conhecimento com diversas possibilidades. Possibilidades de linha, de pesquisa, de atuação. Então, abre um leque aí para o engenheiro civil, né, de, de formação para atuar em, no mercado de trabalho. Muito interessante e convido vocês a conhecerem mais a engenharia civil e venham para cá, venham para engenharia civil, venham para a URGS. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia, eu entrei na, na engenharia civil da URGS em 2012 e me formei em 2018. Nesse meio tempo, eu fiz iniciação científica num laboratório de ensaios de estrutura de concreto, fiz intercâmbio acadêmico de um ano em Londres, fiz dois estágios, um de mobilidade urbana e um em uma construtora, com orçamento de obras, participei do desafio empreendedor, que foi muito legal, fiz também parte do centro acadêmico de, da engenharia, e hoje eu trabalho atualmente na Ambev, com produtividade de logística aqui em Campinas. E, e é isso, uh, aproveitem tudo que a URGS tem para oferecer, a engenharia civil é demais. E é isso, vem pra civil!